bonitinho esse passinho foi zica, não vou, não vou mentir que não, que, não, que não me caguei não viu puta que pariu